Então, esse aqui é um viveiro é, de mudas de essências florestais e frutíferas também. Ele foi criado há quatro anos atrás. O seu objetivo era construir um viveiro que produzisse essências florestais para recuperar essas áreas. E, de início, recuperar toda a área, inclusive o rio, que era todo desmatado praticamente. As atividades aqui, ela é praticamente toda manual. a demanda das mudas atender para a recuperação de, de matas ciliares é, sistema agroflorestais. É um sistema de recuperação das áreas degradadas no assentamento. Essa aqui é o que chamamos de miocágio. É, é onde a gente prepara os substratos, né? E para depois você utilizar é, como <risos> adubo <advogante>. orgânico. <risos> é, a diversidade de, de insetos, né? Vai perfurando o solo ali. E aonde ela passa vai ficando os seus seus trilhos, né? Então, é, respira o solo, respiração do solo e infiltração da água, né? Descompacta o solo. Aqui é a fonte onde abastece o assentamento, água azul. Aqui é tudo, tudo natureza, né? A água azul. A fonte é a pessoa, a da ajuda, Claro. Olha já! Aí ah. a ah, comida me mordeu. Esse é o pau-brasil, né? Tão extraído na época colonial e levado para Portugal para servir de riquezas para os... Os camaradas, aqui é um sistema agroflorestal florestal, um saco. Como o Pau Brasil tem outras aí, outras espécies nativas que estão sendo é, extintas. Introduz aqui nessa área de pesquisa para levar essa área de pesquisa para a área dos agricultores na, do assentamento. Já pode encontrar na internet alguns artigos, algumas informações de produção dessa área aqui. Essa questão de... de... Do cacau, a gente vê que ficou um tempo de decadência, né? o abandono das áreas, tal, não teve aquele manejo. Então, para reestruturar, é mais complicado do que para implantar. A informação está à disposição e é interessante, a gente, a gente sempre faz isso, todas as pessoas que vêm buscar essa informação levam, né? de forma gratuita. E o SAF envolve diversas chuteiras dentro do cacau diversas árvores, plantas nativas e medicinais alimento dia a dia de <música>